E o que é bom para faculdade aqui? É brasileiro não precisa fazer vestibular. Fala povo bonito que o meu canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, hein? com você, Leandro. Tá bom, tá <risos> Imagina se não tivesse tudo bem com o Leandro. Tá bom também. Meu Deus do céu. Oi. Pois... Você tá com sono. Ai, gente, que noite eu passei. Não, não é nada disso que eu estou pensando. Nada disso. Nada disso. Eu em mente suja. Não que não tenha rolado, né? Mas não foi a noite toda, não. Prende a respiração por dois, dois, dois, dois minutos, dois é segundos. Um, um dos problemas do Panamá, é questão de luz aqui. Acaba gente, muito. Gente, foi embora a luz, gente. Pelo amor de Deus. E na hora que a luz chegou, eu já tava saindo. Então não podia. É complicado. Sim, eu tô com muito sono. É, vamos lá, mas nada impede de ler o comentário de vocês, né, Leandro? Porque né? não são Respondendo o comentário de inscritos. E agora tem comentário pra caramba, hein? Sim, gente! Eu só tá se empolgando, vamos ter que dividir em dois aí. Eu agradeço de verdade a vocês, gente. O comentário de vocês motiva a gente, né, Leandro? Claro! Pra caramba. Vamos lá, então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o comentário do Eduardo Freitas. E aí, Leandro, que bela camisa é essa? É da liga de beisebol daí ou de futebol? Não é nenhuma é outra, é só para. Era de futebol, ele. amor. É do Panamá. Futebol do Panamá, não. Mas não é futebol, porque a camisa de futebol já era outra. Isso um no meio tempo. Porque, tipo assim, é aquelas camisas que eles fazem que é pra poder fazer de conta que é de futebol, mas não é a oficial, entendeu? Mas é a de baseada em futebol. Ué... Vendo, falando sobre advogado, se for o doutor que se apresentou para mim, excelente profissional, resolveu tudo o que eu precisava, achei um preço justo e é melhor do que aquele do Sandro, esse teu advogado, excelente, honesto, preço justo, dedicado e meu visto de residente saiu no mesmo dia. Fala para mim aí. Como é que faz para ganhar a camisa dessa daí? Qualquer uma também. Estou apaixonado por essa camisa aí do Panamá. Forte abraço para todos e fiquem com Deus. Deixa eu só responder rapidinho antes que você comece do futebol. Porque sim. futebol ele entende. É, bom, sobre o advogado. Convém falar o nome do advogado? Do nosso advogado? Claro, eu... Juan. Juan? Qual é o O mesmo que eu indiquei para ele. Ah, então. É esse eu mesmo. Eu indiquei, o para Eduardo eu indiquei o nome é do Juan. Juan. Binge. É Bins? É Bins? sim. Sim, Juan esse Binge. Gente, que advogado. Estamos cobrando nada, tá? mas é um excelente advogado. Estamos cobrando? Não estamos recebendo nada. Ah, é... não, gente. Não é temos porque... parceria com ele, a gente é porque... porque ele é bom. Deixa eu falar, é porque aqui em Panamá, você receber fala cobrar, é por isso. Ah, não para... tô cobrando nada por isso, ou seja, não tô recebendo nada. Sim, a gente porque ele é bom mesmo. Sim, muito bom. Assim, e aí fala da camisa agora, vai falar do futebol que você. Cê quer sabe... ganhar essa camisa? É muito fácil. Chega aqui nessas lojas que vem produtos de esporte que com 20 dólares você ganha uma lá. Você dá 20 dólares pra ele, você ganha uma. Fácil, fácil. Como assim, Só tá? Comprando? 20 dólares. Ah. Vai, por favor. 20 dólares você chega aqui dá na loja que você ganha. Dá uma pergunta, mas ainda vende essa camisa? Ah, acho sim. Acha, acho até melhor. Acha até as originais agora na promoção. Porque foi naquela época de Copa, a gente chegou aqui, tava Panamá indo para Copa e tal, eu comprei esse bonde. Não, bem que essa camisa eu comprei no primeiro dia que eu tava para cá, eu cheguei aqui. Logo assim, é, na primeira semana. no primeiro vídeo você tava com essa camisa. Sim, na primeira semana eu já vim <risos> com ela já. Vamos lá, Johnson Rocha, Panamá deve ser um lugar muito interessante para mim se tornou um lugar muito interessante, né, Leandro? E para você? É, para mim, da forma do interessante, sim, tem várias é. várias coisas interessantes de vários sentidos. É verdade. Vários sentidos para se estudar, para se viver, estudar se estudar o país, estudar a cultura, é, para viver tranquilo, tem muitas oportunidades aqui de, de se tornar interessante. Mas o ideal é sempre vir e poder ver como é que funcionam as coisas, entendeu? Correto, verdade. Eu não canso de falar, assim como o Leandro veio, conhecer... Você ficou aqui quanto tempo, Leandro? Uma semana, sete dias? Uma semana, sete dias. Uma semana, sete dias. Então, o Leandro veio pra cá antes de virmos totalmente. O Leandro veio pra cá, ficou sete dias, conheceu. Porque até então a gente nem sabia. Gente, é. de verdade, vou... vou... Vou falar algo para vocês aqui. Eu nem sabia que Panamá existia. <risos> Eu não sabia. Quando o Leandro falou: Filha, o que, que você pensa? Como é que é? O que, que você acha da gente ir pro Panamá e o Paraná? <risos> É o que ele, o mundo fala, né? Aí não, Verônica, Panamá, eu, gente, eu nem sei que lugar é esse. Eu nem sei se existe, o que, é que eles comem, como é que eles, eles vivem. Eu não sei. Eu não sabia, gente, eu não conhecia. E quando eu falo isso com eles hoje, aqui com os panamenhos, gente, eu não sabia que vocês existiam. Ai, Verônica, por favor, eu não sabia. Ah, mas o Panamém também acha que o, o, o Brasil é do tamanho do Panamá? É um Sim. país pequeno? Gente, outra coisa aqui que eu vou conversar pra vocês. O Panamá e quando eles veem um Brasil, olha, vai... É, brasileiro? Você vai ser tratado muito bem. Eu digo por mim, porque eu sou tratada muito bem. E, gente, uma pergunta que eles vão te fazer é o seguinte. Verônica, vocês vivem 24 horas de samba. Ou então você conhece Ronaldinho, você conhece Neymar? É, eu falo, é tudo meus primos. Aí eles ficam loucos. Nunca perguntar se eu conheço o Romário. Eu posso falar, eu conheço, já apertei a mão dele, já fui na casa dele, já tomei tô, tô da cachaça dele já dormi no, na praia dele já ah, me embriaguei ia... com ele aí sim sei que você ia falar que já dormiu com ele não na praia ah, dele okay. então Você dormiu comigo não você estava bêbado Jesus. abafa mas era um moleque novo né de 20 20 anos nós vamos. então gente eles pensam eles pensam que a gente vive 24 horas de samba a gente nem dorme a gente samba o tempo todo Vendo eu tô assim, eu sei, ah, porque vocês vivem 24 sambanas, gente, pelo amor de Deus, a gente vive, a gente trabalha, a gente come. <risos> e tem mais um detalhe também que o Verão comentou sobre essa primeira semana aqui, e na primeira semana eu já cheguei aqui, pra vocês terem ideia como que as coisas aqui são práticas. Eu já cheguei aqui, em uma semana, aluguei uma casa, dei a entrada nos meus documentos, no meu e um no deles também, e rodei o, rodei o país praticamente todo para poder conhecer, para poder saber onde que a gente ia morar. Em uma semana coisa assim, rápida, me hospedei lá em Panamá, paguei sete dias adiantado e comecei a rodar, fui na cidade, liguei para a mulher, para dar casa lá, ela foi lá no mesmo dia, aluguei, já preparei tudo já na casa para poder chegar aqui, quando chegamos aqui no primeiro dia, já tínhamos alugado uma van, para poder levar a gente lá, que é muito mais barato se alugar uma avanço se você vir com pessoa, com família, com malas, é muito mais em conta você fechar um negócio na, na, no aeroporto e pagar alguém para poder te levar até o local, negociar um preço, né pelo menos, te levar direto no local do que você ficar pegando, vai no de, de transporte, entendeu? Então, uma semana, vocês vê como é que a coisa aqui é prática. Em uma semana eu fiz tudo isso. Dá para fazer, dá para fazer. É, pô, bem, bem prático aqui as coisas. Sim. Isso é aquilo, porque a gente não tinha conhecimento de nada de Panamá, né, Leandro? Não, mas aí é Panamá e Rio de Janeiro, só andar. Não, eu estou falando. Aí o Leandro. É língua né? Mas aí vocês, vocês têm uma bengala. Qual, são, qual é a bengala? É a gente. É nós. É nós, gente, pra falar pra vocês, tá vendo aí? Poxa, pode ser que eu não vá buscar no aeroporto, porque também <risos> fica sim. muito dispendioso negócio. Se vier aqui em Santiago, daqui a gente despacha. É verdade. Se quiser, por exemplo, ah, não, quero morar em, sei lá, em Boca do Toro, se morar em Boquete, morar em Araihan, a gente marca um dia eu vou lá. Entendeu? Aí, agora, ir no aeroporto, pode ser que a, a, a o horário não se encaixe. Sim. Então, vamos lá. Uh, Lenival Santana. Olá, casal, como estão? Como tá, Leandro? Bem. Eu também tô bem. Tô, tá bem, tô bem. Bem quente, mas bem. Ai, sim, gente. Vocês sabem que aqui é muito calor, né? Ainda é. mais pra gravar, fica tudo fechado aqui. Mas vamos lá. É, encontrei o canal de vocês hoje e já maratonei. A maio... Seja vindo A maioria dos vídeos dessa nova fase de vocês. E aí no Panamá? Não faz vocês aí no Panamá. Não, então. a nova fase de vocês aí no Panamá. Não, então. Nova fase de vocês aí no Panamá. Acompanho outros dois canais, mas vocês estão abordando de forma muito precisa a vida real. Aquela que diz respeito a nós que somos grandes investidores. Obrigado. A nós que não somos grandes investidores. Ah, é a nós que não somos grandes investidores. Obrigado por isso. Vocês conseguem, por gentileza, fazer um vídeo que fale um pouco mais sobre a educação infantil? Tenho uma filha de 6 anos e me interesso pelo ensino bilíngue. Mas o canal de um casal de panameños, eles falam que o estudo bilingue na escola pública não é tão bom. E para esse tipo de ensino seria melhor a escola privada. Outra questão, como funciona o plano de saúde ou convênio de saúde particular? Vale a pena pagar? Mais uma vez, obrigado. Ganharam mais um inscrito e admirador do trabalho que estão fazendo. Muito obrigada, Lenival Santana. Muito obrigada mesmo. A escola que eles falam que é é aqui, eu não, eu não acompanho canal de, de Panamengo aqui. Na verdade, eu não acompanho outros canais sobre Panamá. Eu só acompanhava a família Trapo. Mas eu, Sandro e a Mona foram para Portugal, então eles parar de fazer vídeo daqui. A gente pode acompanhar. Agora, o que eu vejo é que eles devem estar falando aqui de uma realidade comum de escola comum. Entendeu? Uma escola que você bota o filho de manhã ali e chega meio-dia, ele sai e vai, vai para casa. Na nossa realidade de escola bilingüe foi diferente. Por quê? A nossa, nossos filhos estudaram na escola normal. E a escola normal, eles tinham, sim, o ensino de inglês na parte da manhã, só que eles almoçavam na escola, tinham um convênio com cursos americanos, e a tarde inteira era curso de inglês. Só que era um curso de inglês um pouco mais puxado, era só inglês. Entendeu? Na parte da manhã eram aulas normais. E na parte da tarde, na parte da manhã também tinha aula de inglês. Deve ser essas aulas aí que a, a, a, esse casal paralelo deve está falando que deve ser melhor na parte de inglês. Que é como no Brasil. Só que aí você tem que ter a seguinte realidade, tem que ver a seguinte realidade. O Panamengo, quando ele fala que uma coisa não é boa... Significa estar tá pareando isso com os vizinhos dele ou então com os Estados Unidos. Mais com os Estados Unidos, porque aqui a cultura deles vem muito baseada nos Estados Unidos. Eles não estão pareando isso com o Brasil. A realidade deles de que é bom ou é ruim é olhando para a forma de educação dos Estados Unidos. Então eu vejo nesse ponto que eles devem estar tá comentando que não é tão boa, que particular seria melhor... Por causa do inglês que é ensinado, do, do formato que é ensinado mais para os Estados Unidos. Mas para brasileiro, que nós também temos um ensino bilíngue, que no caso também é português e inglês, mas não é o ensino bilíngue, é aquele inglês básico, que aqui nas escolas também é o inglês básico. Se você vier para cá e ver esse inglês básico das escolas, os meus filhos aqui aprenderam muito só com o inglês básico. E aí emendou em na parte da tarde, aprenderam muito mais. Entendeu? Então deve ser esse parâmetro aqui. Eles devem ter uma visão olhando para o americano. E aí eles devem estar fazendo vídeos para Panamengos também. E aí eles devem falar, pessoal, desculpa, mas não é tão bom. Então eles, para eles, se entendem. Agora, como a gente está passando uma visão para o Brasil, a educação pública para menor de idade até, né? Assim, sua filha de 6 anos de idade. Pô, excelente qualidade. Excelente quali Eu, pô, assim embaixo acompanhei muito, Entendeu? Primeiro que não tem doutrinação para começo de história, Brasil, a escola infelizmente hoje é toda baseada para doutrinar, e segundo que eles mantêm aquela, aquela filosofia educacional do Brasil dos anos 80, 90, sabe? Do respeito ao professor, o professor que tem uma, uma, uma moral, um respeito, tanto o professor quanto o diretor de escola, tal quanto era os professores da nossa época, anos 80, anos 70, anos, 60, anos 90, que o professor era respeitado, era convidado para ir para aniversário em casa do, dos alunos, Aqui em Panamá está assim, as criancinhas vão todas uniformizadas, assim, alinhadas, o uniforme você tem que pedir para a costureira fazer, entendeu? Ou então, algumas escolas, você já pode comprar o uniforme pronto em vários estabelecimentos, mas você tem um uniforme padrão, então a educação aqui é levada muito a sério, muito a sério mesmo. O problema é depois que cresce, né? Que aí os pais destrambei a educação toda. Mas isso aí é uma outra história que vocês não são panamê, então não tem esse problema. Como é que é a, a, a saúde pública aqui em Panamá? Viu? No caso, da pergunta dele mais específico é sobre plano de saúde particular. Você tem plano de saúde particular? Não, eu não tenho plano de saúde particular. Então, como é que é? Então, eu não tenho como te falar, porque eu não, não tenho, né, Leandro? É, a gente não usa. A gente não usa a saúde privada. Não, a gente usa a saúde privada, a gente não usa plano de saúde. É, esse mesmo. Porque é muito barato. É muito barato, gente. Então, se vocês precisarem... Vai, se você vai, vai na pública, você consegue ser atendido. Na, na, se é uma emergência, você vai ser atendido. Se você quiser fazer plano de saúde também, você pode fazer. Agora, só se tiver assim, realmente uma emergência, se for uma prática. Fora isso, o preço de, de pagar aqui... Pô, tem médico que cobra, sei lá, 5, 10 dólares a consulta, entendeu? Sim. Então, é muito barato as coisas aqui. A gente não tem necessidade de fazer plano de saúde e ficar pagando todo mês. Mas depende de cada um. Sim. Meu nome é Lourivaldo, atualmente estou morando em São Paulo, tenho 47 anos, sou solteiro, trabalho em uma empresa já há 16 anos como auxiliar de limpeza. Gostaria muito de poder ir morar em outro país. Não suporto frio e vi que aí em Panamá não faz tanto frio. E não por isso frio. me interessei em Panamá. Gostaria de saber como fazer para ir morar aí legalmente, residente permanente. Quais documentos necessários? Outra pergunta. É possível arrumar emprego como auxiliar de limpeza? Como é a saúde pública? Transporte público? Salário mínimo? Custo de vida? Ufa, muita pergunta. Faz um vídeo atualizado com essas informações. Agradeço. Então, Lourivaldo, essa sua pergunta vai ser tudo respondido aqui. Mas vamos por parte. Frio? Esquece frio que tu não vai sentir frio. Aqui é calor constante né Leandro se for para a parte serrana o máximo que tem é 18 graus isso como você não gosta de frio eu acho que tu vai ficar por aqui mesmo então gente frio esquece igual minha mãe às vezes eu falo com minha mãe minha mãe está de casaco mãe que é isso minha filha aqui tá frio gente eu nunca mais senti o que é frio porque aqui tu não sabe o que é frio vamos lá é transporte público transporte público aqui cara é centavo estamos à base dos 50 centavos dependendo para onde você vai e como, se, vamos supor que você vai sair daqui mesmo pra ali, pra rodoviária. 30 centavos tu paga. Aqui é tudo centavos, né? de ônibus, né? É, transporte público é ônibus. Sim, mas táxi também é transporte público. Ok, táxi também, é, táxi é barato, eu acho. Aqui tem táxi, se você olhar pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás, tu vê táxi, né, Leandro? Muito, muito, Aqui, muito, mesmo. muito táxi. E é barato, pra mim é barato. Ah, que mais, que mais... Como auxiliar de limpeza, sim, cara, se você tá pensando em vir pra cá legalmente, ficar legalmente, eu acho que você não consegue somente em auxiliar de limpeza, mas em qualquer área, né, Leandro? Se você for um cara safa em várias coisas, você consegue fazer um monte de coisa aqui. Um monte sim. de coisa. Pode ser na área de obra, construção civil, é, parte de limpeza você consegue também, porque para mim é pra, pra meio um pouco devagar no trabalho, entendeu? A verdade é essa, ele é um pouco devagar. Então, quando vê um brasileiro, se você trabalha no seu nível normal, não precisa nem trabalhar assim, exacerbadamente. Se você trabalha no nível normal, você está bem acelerado, muito mais acelerado que eles. Porque eles têm uma cultura aqui bem devagar mesmo. Então, se você se legalizou, você pode vir aí, você bota currículo aí, que você consegue trabalho. De boa. Então, sobre residente permanente, quais os documentos, é, Lourival? Lorival? Eu estou fazendo um quadro, né, Leandro? Uma série, né? Isso. Estou fazendo uma série sobre vistos permanentes. Assista e eu estou postando. É, assista qual te convém, entendeu? Qual, qual é mais benéfico para você? Aí depois você responde. Mas é. eu estou fazendo esse quadro sobre esses vistos permanentes em Panamá. Aí você vai saber o que precisa. Sobre o arrumar emprego como auxiliar de limpeza já respondemos, a saúde pública, acabamos de responder, transporte público, já te respondi, salário mínimo, salário mínimo aqui depende, né Leandro, o salário depende para aonde você vai morar, porque aqui é assim, dependendo de onde, aqui por exemplo em Santiago, 600 dólares, né Leandro? 620, por aí depende também. Então, aqui em Santiago... Outras províncias... Capital vai para 700 dólares, capital cidade de Panamá, vai para 750, tudo negociado. É tudo negociado. Mas a, a, a faixa é essa aí, de 580 a 700. Custo de vida, custo de vida aqui é barato, portanto por estamos aqui... Se tiver dinheiro aqui é barato. Ah, ufa, muitas perguntas. E creio que eu respondi, já respondi todas, né, Lema? Se tiver mais, pode botar aí, parece dúvida, manda que a gente vai mandando. Isso foi tudo mesmo? Sim, deles sim, deles sim. Eu falei uma por uma. Okay. Eduardo Freitas... Adorei o vídeo, bem explicado. Eu faço compreensão contínua. Assim, meu irmão, quando tiver por aí, adora. Adorei. Quando eu tive por aí, adorei Santiago. Quando eu tive por aí, adorei Santiago. Realmente é uma província muito especial. Mas como eu sou do sul, ainda preferiria morar em. Em pocket. <risos> boquete. É, é boquete, que é lá a parte é de boquete. cima. Em como boquete. No... Como nós fizemos por aí, aquela região é a minha cara. Cara, beleza. Eu não. Gente. Tu crê que eu não conheci Boquete? Leandro foi, né Leandro. não Leandro... foi até o centro. Gente, Pô, onde não. conheceu? Eu conheci. Foi até ali no, no iníciozinho ali naquela Sim. onde tem o Canyon. O Eduardo, mais uma coisa, tá? ele já veio aqui em Panamá, já visitou na época o Sandro tava por aqui ainda, visitou aqui, conheci ele pessoalmente, já tomamos um, um, um, um, um, um, um suco, não, né, um, um, um lanche junto lá no, no Samba conversando, trocando mais ideias. Eu ideia. não tava. Ele né? está trabalhando. Ah, Aí rodamos, rodamos ali para a cidade e tal. Já conhecemos ele já já viu como é que é o clima aqui em Santiago ele está respondendo dessa forma aqui Ah ok Maria das Graças Araújo Boa tarde Verônica e Leandro Fico feliz ver os vídeos de vocês Inclusive nesse vídeo rever a primeira ou segunda casa que vocês moraram assim primeira. que chegaram Não a primeira ou segunda Sim foi a primeira Ah ok que vocês moraram assim que chegaram aí Onde vocês se reuniram com Sandro Cabrales e a família quando tinha vi vídeos orientando sobre imigração, documentação e locais para morar. Hoje eles encontram em Portugal. Leandro, você e família pretendem permanecer em Panamá ou imigrarem no futuro para outro país? Gostaria que vocês falassem sobre imigração, documentação, quanto precisem de dinheiro para imigrar, com segurança, com como foi a imigração de vocês, também sobre emprego, clima, escola, tanto para criança, adolescente e até na faculdade. As escolas são pagas ou do governo? Fiquem com Deus e sejam felizes. Maria das Graças, muito obrigada pelo seu comentário. E aí, vai sair? Sair o quê? Vai para outro país? Vai se mudar de novo? Então, eu não pretendo... Ah, tá. Vamos responder por parte também. Você. Sim, então. Sim, a família Cabrales está em Portugal. Sim, eles foram para lá. E vamos lá, Leandro. Agora você responde: que você é sobre documentação. Tá. Então, já a parte de, de sair do Panamá, você não, não gente, Eu Não, gente, eu não pretendo sair. Você não. Depende. Depende muito. 2026, 2024 vai ser ano que vem, vai ser eleições aqui de novo. Então, a princípio, já passamos por cinco anos de um governo, estamos aqui desde o início de um governo de, de centro-esquerda para a esquerda, mesmo aliado que foram de São Paulo. Sobrevivemos, muito melhor do que no Brasil. Tentaram fazer aquilo que fizeram no Chile, não conseguiram. Então, eu tenho uma perspectiva boa de continuar aqui. Agora, vamos ver na próxima eleição, geralmente revés, direita esquerda, direita esquerda aqui. Vamos ver na próxima eleição agora quem é que vai conseguir entrar e como vai estar na Panamá. O Panamá tem uma... uma uma predisposição para ser muito grande. Só que o povo tem que crescer antes, né? O povo tem que se desenvolver. Então, a princípio, continuamos aqui. Mas até 2026 vamos decidir. Então, Maria, vou responder para você a mesma coisa que respondi para o Lourivaldo. É, sobre imigração, esse negócio de preço, tá tudo no, no vídeo que eu estou fazendo, né, Leandro? Da sobre, série. Da série de vistos de Panamá dá uma olhada, vê se tá bacana para você, vê se te convém, comentem também, porque isso é muito importante, porque eu preciso saber se tá, tá valendo a pena para vocês, ai, Verônica, tá valendo muito a pena, continua, e eu vou prosseguir. E como que, nossa, nossa como foi nossa migração? Bom, nossa migração foi tranquila, eu como vim com quatro crianças que não tinha necessidade de, de fazer a legalização definitiva logo de cara, eles ficaram com um visto estudantil, não precisa nem fazer visto, se quiser, não precisa, se for menor de idade. Mas eu preferia fazer visto estudantil para poder ter é, tudo legalizado direitinho, ter um documentozinho, né, para poder ficar uma coisa mais formal. A minha, como é de aposentado, é muito rápida, sai muito rápido. Quem é aposentado vai receber acima de mil dólares. Também já tem aqui no vídeo, no canal aqui, um vídeo que a Veranca fez sobre como, tem até minha foto lá porque eu sou aposentado, né, por invalidez. Então já tem a minha foto lá, você já pode verificar como, como que é para poder se tornar é, residente permanente aqui na categoria de aposentado por idade ou por invalidez. Então foi muito rápido. E aqui, em geral, a legislação é muito rápida, ela sai muito rápida. Basta você pagar, não tem não, não tem coisa assim tão mirabolante com os Estados Unidos. Agora tem uma coisa, né? Para quem vier, quem, por exemplo, quer ir para os Estados Unidos, se legalizar primeiro em Panamá é um bom precedente para você depois conseguir o visto para os Estados Unidos. É uma dica que extra é para vocês, ok? A nossa aqui foi tranquila. Depois, como a Brenda casou, ela fez o visto de ligação para a esposa de Panamena já direto. Os meninos montaram uma empresa no Brasil, estão trabalhando lá, então voltaram já para o Brasil. Então, a gente continua aqui. A Verônica aqui legalizados, tranquilo, direitinho, já praticamente definitivo. Então, vamos falar agora sobre emprego. É, Maria, Maria... Bom, se você tiver legalizada e dependendo da sua área, você consegue esse emprego, né Leandro? Dependendo, se não tiver dentro das categorias de, de trabalhos exclusivos para mês consegue. É, consegue, dependendo. Uh... Se quiser montar empresa também, aqui é muito fácil montar empresa. Sim, mas tudo como sobre empresa, montar empresa, tudo sobre estrangeiro aqui a gente requer dois carnê Se chama carnê branco e carnê verde. Se for para alimentação. De, é por isso que eu perguntei, depende da alimentação, cabeleireiro, tudo. Isso, se for coisa que trabalha com higiene. Agora isso, se for, homem é, civil, quebra do tipo é não. É por isso que eu estou falando com ela. Isso, tem que ser. Depende, isso, dependendo qual é a sua área. Se sua área for higiene, tanto comida, beleza, tudo isso que se trata de higiene, você precisa de ter dois carnês, um branco e um verde. Aí é outro processo também, é, outro pra, é, é, é coisa para outro vídeo. Então, é, clima? Quente. Qual é o clima aqui, amor? Quente. Demais. É, média... Se tu conhece frio, tu esquece, porque se tu vem pra Santiago, tu não vai saber o que é frio. A média aqui é 25 a 30 graus. 25 a noite, 30 no dia durante o dia. 30 é fresco. Né? Sim. 30 é fresco. Todo tempo é calor, gente. O ano inteiro. o ano inteiro. De é. O ano inteiro, assim, agora, se você for pra serra, é praticamente o ano inteiro ali, 18 a 22 graus. Sim. Sim. Bom, escola, eu acho que o Leandro já comentou, já faculdade, então Maria, aqui sim há faculdade, como eu não tenho conhecimento sobre faculdade, as faculdades que eu conheço são públicas, né Leandro? É, tipo Le... públicas. Aqui a gente tem a Latina, a gente tem a outra de Atalaya. Sim, tem muitas faculdades, aqui eles separam muito com, com categoria, por exemplo, faculdades de exatas, faculdades de humanas, Entendeu? Por exemplo, nós temos aqui a Universidade Tecnológica de Panamá. Praticamente todos os cursos é baseado em exatas. Nós temos a Faculdade Nacional de Panamá. Praticamente todos os cursos são de humanas. A nossa filha está fazendo como se fosse letras, né? No caso aqui em espanhol, letras na Faculdade, na, na faculdade Nacional de Panamá. Que no caso não é a na Faculdade Nacional de Panamá, é na Faculdade de Formação de Professores também, que também é um, uma, é um apêndice da escola que ela continuou, que ela estudou. Isso. Então lá também, à noite, depois tem faculdade. Ela só continuou ali, está terminando como se fosse letras ali. Mas geralmente é assim, é faculdades tecnológicas e faculdade nacional o que é praticamente humanas. E assim vai, são muito boas, você paga uma taxa para você começar. E o que é bom para a faculdade aqui é brasileiro não precisa fazer vestibular. Eu quero ser médico, vem para cá, vai para chiriqui para Davi, mora lá. Faz ali a solicitação de vaga na, fac... na Universidade de Medicina, que é lá em Chiriquí E assim que abrir vaga, você já... Abrir a vaga, mas... quando começar o ano letivo, você já começa. Da mesma forma que brasileiro não faz vestibular aqui, o que mais vocês vão encontrar em Panamá são médicos que estudaram 10, 20 anos no Brasil, veterinários, Veterinário. dentistas, tudo que está no Brasil. Por quê? Você vai para o Brasil malandramente, Sim. pertamente, você não precisa fazer vestibular. Então você chega lá, faz a faculdade, volta para cá e trabalha. Da mesma forma também, brasileiro, eu ia fazer a faculdade de medicina, mas aí veio essa fraudemia, quebrou minhas pernas toda eu acabei que não, não, não dei continuidade, aí mudou tudo, aí não tive como me organizar. Mas eu ia fazer, eu ia me focalizar ali, ia me focar na, na especialidade de psiquiatria. Mas aí não deu. E é só chegar lá, fazer a inscrição e começar. Sim, gente, sim. E aqui é bacana, por quê? Porque. Eu vou ao dentista. Ai, você. Porque, óbvio, eles pedem a nossa cédula, né? A nossa carteira. Me dá sua cédula, que é a que é a identidade, né? Sim, De vocês sim. aí. Me dá sua cédula. Ai, você é brasileira. Você é brasileira? Sim. Aí, gente, já, já tô em casa. Eu já estou em casa, já não preciso mais falar espanhol. Aí eu já falo em português. Aí a gente tinha uma gata, o, o, o veterinário estudou no Brasil. A gente conheceu outro veterinário. Estudou no Brasil, é, cara é muito bacana, gente. Você se sente em casa. Então legal, né, Leandro? Sim. É, é. muito interessante. A área de medicina aqui é prática várias. Sim, aqui, gente. Várias, várias pessoas que trabalham no Brasil, sabem falar português. Sim. É, e sempre fala da feijoada. <risos> Impressionante. Você faz feijoada, sim, mas o, o difícil é encontrar os produtos aqui, mas tudo bem. Você também um é o ponto vídeo. Vamos lá. Bom, o Maria, acredito, entramos no clima. Na escola o Leandro já respondeu de adolescente e na faculdade o Leandro já, esco... já explicou. Isso as ah. escolas são pagas do governo. Tem duas. Sim, tem pagas e do governo. Pai tem. É, só... é o que o Leandro falou. Ah, muito obrigada, Maria. Também você, você e aí, sua família também fique com Deus. Vamos partir para o Christian Christian. Christian de Indaiatuba, São Paulo. Como é trabalhar com obra no Panamá? Mas especificamente na área de pintura, gostaria de saber o valor do salário olha, a área, a área de obra aqui em Panamá está quente está muito boa a parte de pintura eu não sei te informar não sei te informar porque realmente eu não, não, não procuro muito saber sobre essa questão assim mais, mais interna, agora a parte de obra mesmo, de construção tá, o, o mercado de trabalho está muito abrangente e não é uma área que é digamos assim, especializada para Panam, Panamengo se você vier para cá se legalizar e começar a procurar, o que mais tem aqui é, é bairro sendo construído. Se você chegar, ó, quero trabalhar como mestre de obra, como ajudante de obra, qualquer coisa lá, pô. Agora eu não sei quanto que estão pagando. Não, para ser bem sincero, não sei. Depois eu posso procurar saber com, quando eu ver alguém aí que trabalha nessa parte e perguntar. Realmente eu não sei o preço que se paga, mas não é pouco não. Acredito eu que seja aí beirando uns 5 dólares a hora. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada. Mais uma vez eu agradeço a vocês pelo comentário. E continuem comentando, gente, continuem botando aí as suas dúvidas, as suas sugestões, né? As suas perguntas normais em geral, curiosidades. Sim. A gente... Se você quiser saber, só botar aí que a gente, a gente separa o um tempo para responder. Sim. Vou responder sempre em vídeo aqui para poder ficar bem organizadinho. Não, Não se obrigada. esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e se quiser aprender a ganhar dólar, o link está é na descrição. Um abraço.